Bom, nós vamos conversar aqui com o Maninho Isabel É como ele é mais conhecido aqui na Serra do Cedro É o Maninho é o Maninho, Isabel. é o Maninho Isabel E nós temos aqui a história que estamos hoje investigando Que é dos aparecimentos de OVNIs Objetos voadores não identificados aqui nessa região Dos altos de João de Paiva Que é uma cidade que é bastante pródiga nesse tipo de aparecimento Maninho, conta pra gente aí o que é que você viu O que foi que lhe relataram Pô velho, essa história aí desse aparelho é uma coisa que nós chamamos de aparelho, né? Que ninguém Sim. Chama de aparelho, é uma luz que ela parece que no espaço ela vem que nem uma estrela e de repente ela se transforma e fica grande se for possível. você achar uma agulha no chão à noite, 10, onze horas da noite, você vê que clareia tudo é um, um sistema, e também quem já viu e quem vê não fica no local, porque tem medo que não sabe o que é Ninguém não pode, não pode relatar contanto que não fica. ocorre ele se abriga debaixo de um pé de planta, pé de água que seja bem folhado. Porque ele não sabe o que. A luminosidade é muito grande. Muito grande. Se é encontra até um agulha. Até um agulha, se for o caso, se encontra, porque quando ela desce para valer, você vê tudo. E o tamanho dessa luminosidade? Ela, quem já relatou para mim, eu nunca vi ela tão grande nessa situação, mas pelo, por exemplo, minha esposa mesmo, meu menino Dona Socorro aqui na ladeira e do... o João Paulo o Antônio Francisco. Antônio Francisco o Antônio Francisco quem ele vira aqui na ladeira do Matóis ela fica que nem a luz assim de um caminhão uma luz de led muito grande que fica mais ou menos isso aqui aquela luz muito grande diâmetro meu... aí de um, de um meio metro ou mais né? mais ou menos isso aí e o que é mais importante que no som não existe som quem disser que existe som que não zoa não, ele fica lá não tem barulho e o mais importante, quando ele sente que a pessoa se abrigou, ele apaga e de repente acende de novo pera aí, eu não entendi, quando ele sente que a pessoa... Abrigou. Ah, se abrigou, a se pessoa se... se escondeu ele se apaga ele se apaga e diz, oh, acabou, eu vou sair geralmente tem pessoas que já conseguiu correr de duas a três vezes mas sempre ele continua acendendo e apagando como quem, como quem diz assim, apaga para sair mas o que ninguém não sabe, se a realidade é isso aí, se ele planeja, apaga para sair, não contanto que ele se obrigou apagou, está tudo em mas nem a altura mais ou menos que fica esse objeto? deixa eu dizer para você é uma coisa que não tem, um, não tem como você dizer a altura porque ninguém ficou por exemplo ele acima de você, porque ninguém não espera não vem falar isso que espere não vem falar isso que espere, geralmente quando vem você se abriga e vê, vamos dizer, e, e como a gente chama, lançante vamos dizer que você vê lançante que você calcula que ele esteve no nível do, do mato assim, né que você acha que seja na altura da copa das é, árvores, mais isso. ou menos? isso mais ou menos na copa das árvores, mais ou menos que você calcula que nada disso é que você não sabe Porque de repente está só o reflexo da luz, mas ninguém sabe a altura que aquele aparelho deve estar, tá, né Gato? você não vai saber que você não vê, porque se você disser que viu lá, você vê que ela dói na vista não faz barulho nenhum? não faz barulho não, não viu ninguém, eu não conto de barulho nenhum, porque sem céu eu estou mentindo, eu estou não conto agora há muitas pessoas, dá não viu e diz assim rapaz, isso é mentira, não, é porque ele dá não deu sorte, foi para ver Mas aqui de... na, no interior, né? aqui no interior nós fomos ali na casa do Nanã e falamos inclusive também com a mãe dele a e dona Marinette a, a dona Marinete, Marinete ela, sei, não, ela não... é, Zé, pertinho de você aqui ela não disse, não, não, nunca vi, não, mas já ouvi falar. Muito. Inclusive o Nanã também disse que já ouviu falar, Muito. mas não viu ainda. também. Hum, Muito. também Muito. Disse. Muito, isso aqui é pouca é gente... Por exemplo, aqui, quem mais vê essas pessoas que se deslocam à noite? É o caçador, é o pescador, é o vaqueiro. Quer ver, o vaqueiro vem dez vezes, vem, vem hora da noite, às vezes o caçador vem à meia-noite. Ou até mesmo ele está em alguma, alguma pescaria e ele vê. Mas isso não é aquela coisa de dizer assim, não, bora lá que nós vamos ver. Não. É quando você menos espera, está lá. e... O período que aparece mais? O período mais que gosta de aparecer. É no período do mês de maio ou junho. É claro. Em épocas de noites claras, noite limpa, com nevoeiro nunca vi relato. O período do, do inverno? Não. Agora, nem... por exemplo, de agora até abril. Não. Nem pensar. Nem pensar. Agora, Bem, não na sua experiência, né? Nunca a gente viu aqui alguém falando que viu nesse período. É, maio, junho, julho, até agosto. É da data mais fácil que tem para você se tornar assim. Agora, se você vê pessoas dizer que isso não é verdade, isso é o que mais tem. Agora, essas pessoas que isso não é verdade, que nunca viu. Nunca viu. Mas, por exemplo, aqui, a, minha, a Socorro, que é a minha esposa aqui, e o indo Francisco, que é meu menino. Vê aqui. E nos matões aqui. Até eu digo assim, rapaz, alguma coisa tem a ver aqui. Porque quando você vai descer a ladeira, pelo lado da direita, quem vai descendo, lá um sobrinho, eu tenho um sobrinho, que já viu, ele foi duas vezes, ele fica lá no espaço, paradozinho assim lá, e é um lugar mais fácil para se ver, é bem aqui saber o que, que tem lá ninguém sabe, porque lá é um ponto que... onde é, no Sarai? Bem que Matões, Matões aqui. na hora que você desce ali na ladeira, né? vai descendo lá da direita antes eu, de chegar lá delegado no... Carlinho. pronto antes, antes de chegar no... no no, no, Ma... no Matões ah, antes de chegar no Matões? no Matões, já lá da, da direita já vê, já, já é um lá lugar lá é um ponto muito fácil de você encontrar com ele então é ali, entre a Serra Alegre e o Matões e o Matões, Matões. na descida na descida eu e o encontrar. caso aqui dela aqui, elas estavam vindo de lá tinha uma festa aqui do, do Enduro, o pessoal que corre de motor e aí tem um rapaz que vende galinha né, caipira esse rapaz que diz, viva, viva como essa é muito gente, é em torno de uns 50 a cem pessoas Morte. vamos comprar, moto vamos comprar e a festa era como que fosse amanhã domingo e hoje à noite, mais ou menos às seis horas e foram quando eles estavam vindo de lá para cá, lá e vindo de lá para cá a luz e aí meu menino subiu a ladeira quase toda com a luz apagada, não foi não? da moto da moto subiu com a luz apagada ela com medo, né? se apaga a luz, apaga a luz, vai apagar é. nós hein? então é uma história assim. eu digo assim quem nunca viu, diz assim, é mentira, mas não é mentira e quem viu está sombra e você viu, né Socorro? eu vi, hein? eu quero depois lhe entrevistar, depois que eu terminar a companhia é. aqui então, eu sou, por exemplo aqui, meu amigo Clementino, que eu, agora a gente tava junto na roça. Sim. Ele viu, e se você vê ele, conta, você sabe quem é, Sim. o Clementino. Você quem pode vai? falar com ele, é, daqui a pouco ele vai estar lá, você pode perguntar ele que ele já parou, eu vi. E ele disse para mim que com a mulher é de uma carreira muito grande. <risos> com eu. Paulo Filino, depois do Pelé, Estava vindo de uma, de uma festa da região do Saraiva e quando chegou, depois da ladeira do Saraiva, lá e veio lá para cá. Aí ele entrava debaixo do pé de árvore e ele apagava. Quando ele saía lá, acendia assim, de novo. E naquilo até que quando uma hora ele apagou e não acendeu mais e foi-se embora. Então é assim muita gente já viu, e não é mentira se você não largar a moto, ele não larga também assim. não larga e não tem história de assim, não eu vou correr, correr para quê? porque toda ele tá em cima ali, você pode ir à carreira que você for agora o interessante é que escondeu debaixo da árvore, ele para, né? geralmente, o muito que ele vai ficar é uns quarenta, vinte, trinta minuto ou segundo aceso logo ele cuida, logo ele apagar para você não saber onde é que ele tá. eu penso assim, apaga que vai sair geralmente, se viu vê que sai acende de novo Agora As... nunca ele baixou, né? Nunca... nunca ele baixou. Ele fica sempre acima lá, né? Da... Acima, como é quem você diga que tem é acima da copa das árvores Mas ou... é o que você calcula que seja, né? Certo. Que aquela luz bem forte. Mas você baixou, eu vi, é redondo, quadrado, quadrado, não, isso aí não existe essa história. É, eu, essa história eu já ouço ela desde os anos 90, né, Zolino? Uhum. Nós tivemos ali na entrada do Ed, Ed, Ed Viges, né? O caso do menino Antônio e do Fernando Lemos, que eram bem jovens na época, na Semana Santa que é mais ou menos pelo meio de março, abril isso, nesse, é abril, nesse período. ainda é chuvoso hein? ainda é chuvoso, mas acredito que já para o final mesmo de, de abril uhum. porque eles viram lá nessa porque geralmente as pessoas que já viram é só em período que está limpo noite estrelada mas dizer assim, não, está tá, inubrado não porque isso aí eu não vi esse relato não é noite limpa, noite que esteja bem claro que realmente essas aparições acontecem, né? Certo. Um motivo é que ninguém não sabe, mas é realmente essas noites claras. Bom, nós estamos aqui conversando com a Socorro, que é a esposa do Maninho Isabel. E ela teve a oportunidade de avistar esse objeto voador não identificado, estando na companhia do seu filho, Antônio Francisco, é no final de tarde, começo de noite, vindo lá da localidade Matões, Alecrim, é. por ali. Não foi, Socorro? Conte aí como nós é que. Nós fomos comprar umas galinhas, aí a chegada da ladeira, nós vimos aquela tocha, né? Focando nós e abaixando. Aí eu fiquei com medo de você. Mas tamanho de quê, essa tocha? Deixa daqui, é deixa, deixa também assim, aquela tocha assim vermelha. Aí eu já, é né, com a, a história do maninho que eu já tinha visto, eu fiquei com medo, que me ia deixar é assombrado. E eu dizendo, meu filho, vai pegar nós. E ele circula nós, abaixando, abaixando. E aí eu digo, e agora? Aí ele foi e disse assim, meu filho, vamos, apague a luz dessa moto. Não é que ele apagou a luz dessa moto, Deus ajudou que viu um carro descendo na ladeira, né? Sim. Aí nós subimos a ladeira com a moto, quase apagada mesmo, né? A luz apagada. A luz apagada, apagada só que ele. ainda não viu mais zoada, né? Mas é né? Aí sim dele. Ele fazia algum barulho? Hã? Ele fazia algum barulho? Não, ele não, eu vimos só assim, só aquela né? Mas ele não fazia. Não, não fazia nada não. Aí eu digo, meu, aí, eu digo, meu Deus, seu pai vai pegar nós e abaixando aquela tocha, abaixando. Eu digo, meu Deus. Aí ainda bem que o menino apagou a luz, foi como ele acho que ele sumiu, né? Ele ficou ainda quantos metros acima da sua cabeça, Marco? A altura desta casa ou mais? Rapaz, acho que ele ficou da altura desse.. Desse pé de, de faveira. Na é porque pro... sim, sim, é outra tem do todo. Sim, para perto do beira por isso. De uns 15 metros aí, né? Talvez. 15 a 20 metros. Ele ficou perto, viu? Ele ficou perto. Ficou mas em nenhum momento ele fez assim um ataque. Ele não atacou? Não, você ele só não fica... atacou porque meu menino apagou logo a luz, né? Hum. Aí apagou a luz, aí talvez tá que ele. Né? Aí depois da subida da ladeira, você.. Ele, ainda... ele perseguiu? Não. Depois que meu menino apagou a luz, e aí. Aí ele, né, nós subimos mais lá dele e acho que nós não vimos mais, mais essa luz, não. Ah, sei. Estou entendendo. Eu sei que a pessoa fica com medo, eu quando vê. É hum. não... uma luz alaranjada, vermelha... É vermelha. Com... É vermelha, né? É. Vermelha dele, né? Encarnada, como se diz. É. E aí o Antônio Francisco botou velocidade na moto? Foi, quando eu subia a ladeira, eu com as galinhas e ele com a luz apagada Sim, E aí quando foi lá em cima, em cima da ladeira, aí ela, né, acendeu a luz da moto, aí nós embora Graças a Deus nós escapemos dessa Aí de lá não, não teve mais? Né? Não, teve não Mas aí outras pessoas, você soube que outras pessoas chegaram a ver também, né? Foi Essas pessoas que o Maninho falou aí, né? Sim Quer dizer, você viu juntamente com seu filho é, e depois tomou conhecimento de que várias outras pessoas também é, já tinha também viram, né? Uhum.